Vocês que a caixinha ela é bem pequenininha, né? Ó, pouco maior do que a minha mão. né Então, bem pequenininha para vocês. Vocês podem ver que aqui nós temos o FIMI X8 Mini. Aqui na parte de baixo ele já vem avisando algumas coisas, ó. Por exemplo, falando que ele tem um peso leve, né? 250, é, que entra ali na classe dos 250 gramas. Temos aqui gravação em 4K para vídeo, né? E temos aqui também... É... Falando que nós temos um gimbal aqui com três eixos. Nós temos aqui também é, a parte da bateria, que eles falam que dura mais ou menos 30 minutos de bateria. Temos da anterior. É que ele não... Ah, isso aqui não pode mostrar. Desculpa, gente. aqui é eu da outra vez eu tinha mostrado um QR Code para poder instalar é, os negócios aí. E a live caiu, porque eles entenderam que eu tava tentando levar o pessoal pra outro lugar, tá? É... Uma das coisas que as pessoas estavam reclamando, parece que no outro modelo, é que não tinha essa capa de proteção própria para o gimbal, né? É, não sei direito como que era, mas falaram que era tipo uma borracha que tinha antes, né? Mas agora vocês podem ver que ele tem uma capinha normal, ó. Capinha normal não, mas é uma capinha própria mesmo, ó. tá vendo? Para o nosso drone, ó. E aí ela fica bem encaixadinha ali e ela protege bastante o nosso gimbal da nossa câmera, né? Então, ó, bem ali na mesma pegada ali do DJI, né? E vou mostrar pra vocês o que vem dentro da caixa, calma aí. Aqui dentro da caixa, gente, já vocês podem ver que depois nós temos um manual em si, né? Na tampa da caixa e atrás dessa parte do manual, ele tem um QR Code para vocês poderem instalar o aplicativo e vocês poderem controlar esse seu drone, tá? Não posso mostrar pra vocês o código de barra, senão, ó, a live vai cair. Depois nós temos aqui, o que que é isso? Ah, também, ó, mais um pequeno manualzinho com algumas instruções de voo. Temos aqui também um cabo, ó. Temos vários cabos, na verdade Ó, temos hélices extras, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês uh! Ah, olha só que bom, gente Ele, O drone em si já vem com as oito hélices né Vocês podem ver aqui, nós temos aqui as oito hélices mas depois eles enviam mais oito, ó. Pra vocês poderem. para é, pra vocês poderem ali substituir caso aconteça algum problema, né? Aí nós temos aqui o drone em si, ó. Ele já vem com uma bateria aqui. Eu acho. Deixa eu dar uma olhada pra ver se essa aqui é a bateria standard. Olha, gente, isso aqui é uma coisa boa. Pra algumas coisas quando você tem unha Mas quando você tem unha, às vezes Ela atrapalha Porque eu não consigo apertar o negócio ali Oh, senhor Ah, aqui, ó Ah, essa aqui é a bateria standard mesmo eu Vou mostrar a diferença para vocês, ó Tá vendo? Essa aqui é a bateria que vai vir com o drone Que ela é aquela bateria mais redondinha, ó Tá vendo? Com o formato mais arredondado Essa aqui é aquela que fala que o drone fica com 258 gramas Se vocês utilizarem essa E essa aqui é a modelo Pro, ó Aquela que vai ficar com menos de 250 gramas. Vou pesar aqui pra vocês, pra ficar mais fácil. E aí a gente já tira essa dúvida, tá? Ó. Balancinha aqui em mãos. drone. O drone em si, 158 gramas. Com a bateria standard, ó. 258.7, é isso mesmo que eles tinham anunciado lá no Coisa. Ah, é fora a capinha, né? Mas a capinha aqui, se o drone vai voar, não precisa dele. Bateria Pro, 243.4 gramas, tá? Então, se de repente vocês quiserem entrar lá nos 250 gramas, ó, bateria Pro é aconselhável que vocês comprem. Deixa eu voltar pra cá a nossa bateria. Aí, gente, o drone, vocês podem ver que ele é bem pequenininho, né? Bem delicadinho. E ele é super fácil de montar. Ó. Vem aqui, puxa aqui, ó. Pronto. É isso. <risos> Puxou ali, puxou aqui, o negócio já ficou pronto, ó. Né? Se você... Mirou. É, nós temos aqui o drone, ó. Vocês podem ver que ele é bem pequenininho, né? Bem ali no meio, mais ou menos na pegada do DJI Mini também, ó. Vocês podem ver que nós temos aqui a parte frontal dele. Nós temos a câmera, ó. E ele realmente tem o gimbal, né? De três eixos aqui. Ele tem aqui, ó. Na parte lateral, vocês podem ver, temos aqui na parte de cima, opa, aqui na parte de cima não temos nada, aqui na parte de trás nós temos aqui o tipo C para poder carregar a bateria, nós temos aqui também as entradas, ó, né? a entrada ali para o nosso cartão de memória, aqui na parte de baixo nós temos os sensores, ó. e ele é basicamente assim, tá gente? super bonitinho ó. eu achei muito muito bonitinho deixa eu voltar aqui para nossa tela principal para ver se vocês estão com alguma dúvida e aí eu já vou vendo ele para vocês tá